Ok. É, aqui já apareceu. Apareceu eu tomando café já, Ricardo. Ótimo. É ótimo, né? Se delay de. <risos> delay bizarro. <risos> Mas pelo menos estamos ao vivo, então. Estamos ao vivo. Show. Vamos ver como é que tá funcionando. É, ele tá trocando as telas conforme a gente vai falando, de boa. A gente está aqui hoje para falar sobre comunidades. Né? Daqui a pouco vamos introduzir o assunto com um pouco mais calma. A gente está aguardando a Thay entrar, a ainda não está não online. Talvez tenha dado alguma entrevista, alguma coisa. E, mas a gente tem algumas perguntas para fazer para ela, e qualquer coisa, se, se ela atrasar muito, alguma coisa assim, a gente vai tentar conversar um pouquinho nós mesmos sobre, sobre ela. O assunto? É, sobre essas perguntas, sobre o assunto em si. Acho que o assunto hoje é comunidades, né? Isso, isso, comunidades. Nosso oitavo coitado Mitec. é o segundo online? Ou o terceiro? É o terceiro online. Terceiro online, show. É, a gente está tendo essa migração agora, inclusive, dentro da comunidade mesmo, né? do presencial para o online, e está sendo, tá sendo interessante essa experiência. É, tem várias, tem várias empresas que estão fazendo bastante live, né? Uh, eu vejo na várias comunidades, várias empresas Eu vejo porque recebo notificações, por exemplo, do Simpla Ou de outras de eventos online O próprio Facebook também tem, tem bastante notificação de evento Alguma coisa assim E algumas comunidades que, que, que tu lembra aí de cabeça Que estão fazendo, tem... Acho que a Rocket City sempre faz alguma coisa Tem várias... É, né? Tem várias... Várias, várias empresas, inclusive, estão organizando agora cursos e outras, outras formas de encontro online, que estão tá sendo tudo uh, organizado de uma forma nova. Está né? sendo bem interessante isso. Se eu não me engano, a Rocket City ela sempre meio que teve essa pegada de, de ser online. Né? É verdade. Ela tem, a, ela tem essa esse negócio do presencial deles, que eles fazem os eventos em São Paulo, fazem os eventos locais, mas eles sempre tiveram sempre essa questão da, da comunidade online bem forte também mas eles trabalham mais com, com, com aquele vídeo on-demand, né, do tipo, isso, isso. gravado, eles fazem um bate-papo e depois eles eles divulgam isso, né. Eu não sei é. se eles estão fazendo mais live ou alguma coisa assim, né, eu vejo que, que volta e meia com uma coisa importante eles até fazem uma live, né. É, eles têm as lives que são abertas, que ficam, ficam no canal do YouTube deles, e eles têm as lives privadas para aluno, que eles que geralmente é sobre algum conteúdo em específico, que eles conversam entre eles sobre tecnologia e tal, que acaba ficando na plataforma on-demand deles. E... Eu, eu, não, eu, inclusive, estou vendo esse movimento em, local aqui, né? Porque em Caxias, tu tem, por exemplo, várias comunidades ali que estão se organizando agora online. A própria associação ali de empresas de TI está tá organizando bastante encontro online. Né? Então, ah, é... isso é legal. Local, local, a gente não tem, às vezes, muitas iniciativas em relação a isso. Né? O próprio Amitex, se for ver, é uma iniciativa pequena, mas eu diria que da nossa região, assim, são pouquíssimas iniciativas desse gênero. Né? Isso, isso. E... E eu, inclusive, eu acho que quando a gente começou o Mitec, uma coisa que me chamou bastante atenção é justamente isso, né? Que até tem, a gente tem, inclusive, várias comunidades sobre diversos assuntos aqui em Bento, mas em tecnologia, que é uma coisa bastante comum de ter esse, esse negócio, não, não acabava não acontecendo tanto, né? Verdade. E a gente tem empresas fortes de TI, né? Aqui na Serra. Tem, tem, empresas, tem empresas com ferramentas bem, bem grandes, amplamente usadas, tanto Brasil como América Latina, mas eu acho que carece, às vezes, um pouquinho essa, essa questão da comunidade, a, a conexão deles com, com, com a comunidade. Não estou é uma crítica, sim, <risos> sem ser muito pontual, muito direta e específica para alguma empresa, mas eu acho que é perceptível e, e, e diria que eles não iriam discordar, provavelmente, disso, né? mas eu vejo que acontece. É, é Talvez eu tenha uma sensação um pouco diferente em relação a outras empresas de outras outras regiões. né Eu não sei se é uma coisa muito regional nossa ou não, mas a sensação que eu tenho é que, é, que tem uma diferença cultural ou regional bem grande, às vezes. É, eu morei em algumas outras cidades também. Eu estudava, estudava informática ali em Vilajeado, em outras cidades. E, e hoje tem esse movimento também, mas né? esse é um movimento que foi acontecendo com o tempo também. Não sei. Tem... Por exemplo, em 2011, lá não tinha tanta coisa. Hoje já, já tem bastante, né? Então, eu acho que é uma coisa que, que vai surgindo aos poucos, assim. O pessoal vai se organizando. Né? Eu vejo pelo pelo pelo pessoal que se envolveu no Tchelino, que Lajado, né, por exemplo. É, são pessoal bem bem engajado e, e que mexe bastante na, na comunidade lá. Acho bem, achei bem legal as iniciativas. Até quando a gente foi para lá, foi super bem recebido, foi bem bacana. E, pá, tenho saudade de, de ir para Lajado. Você é, tem né? todos foi para lá isso pensar. É, eu gosto bastante lá também e, e eu notei que, que realmente eles começaram aos poucos e quando quando foi pegando foi bastante, tinha um tinha um grupo, uma comunidade aqui que falava sobre um assunto, já tinha outra que falava sobre outro e cada vez foi crescendo mais e, e eles conseguiram construir um ecossistema legal ali de comunidades, tá? eu acho que é meio por aí também. Enquanto começa, às vezes demora um pouco até até construir toda a questão da relação, da comunidade, do contato com as empresas. Depois que vai, eu acho que, que começa a surgir outras iniciativas, começa É verdade. A gente está, mais ou menos, acho que, com uns quase 20 minutos, 10 minutos de atraso, pelo menos. Isso. Mas... Uh, vamos... O Fernando falou, somos um polo de TI. <risos> Olha, cara. Não... Eu não sei se eu diria que nossa região chega a ser um polo de TI, minha opinião, né, eu não sei se eu diria, se eu afirmaria isso, eu acho que tem outras regiões, por exemplo, Florianópolis, que está muito, muito mais do que nós, em alguns aspectos, mas mais em relação, mais em relação ao movimento mesmo, né, mais ao engajamento, eu diria, porque a gente tem muita gente boa trabalhando aqui na nossa região, né, mas, o que né, eu disse, eu acho que tem um pouco de desconexão, às vezes, em alguns aspectos em relação à participação na comunidade. Eu não diria isso, por exemplo, de Porto Alegre. Eu acho que Porto Alegre já é bem engajada, uh, inclusive o pessoal da BrasilJS faz um excelente trabalho, citando ali Jair, Felipe, todo o pessoal que participa da BrasilJS, eles fazem um trabalho incrível, né? Tanto eventos como uh, posts, tudo, todos os conteúdos que eles fazem, né? Eu acho que é uma, um exemplo a ser seguido, né? tanto em Porto Alegre como em alguns locais, por exemplo, como que nem Florianópolis, ou empresas de lá. E é, o Pinto, é, eu não sei o que tu, o que tu é. acha, né, Camilo. É, cara, eu vou dizer assim, que a Serra está bem desenvolvida nessa questão de TI até. E eu acho que ela está crescendo bastante nesse, nesse setor em específico também. Eu, pelo menos, tenho visto bastante iniciativa aí de empresa nova que está que tá trabalhando, assim, principalmente nesse setor mais de inovação, de startup e tal. E, inclusive, teve uma matéria do pioneiro, se não me engano, de 2018, que se tu somar as startups que são aqui da Serra, elas já estão meio que se tornando um polo de inovação, né? Então, eu acho que sim, a gente está crescendo bastante. Mas eu também acho que a gente está... Por exemplo, Florianópolis, Porto Alegre, elas já muito uma caminhada muito mais longa nesse sentido, né? Então... É difícil comparar algo que está começando agora, como nós aqui, com um lugar que já, já tem uma caminhada bem longa nesse sentido. assim de... É tanto, tanto o Rafa como o Fernando comentaram, talvez um polo de agências web, né? ou tá um polo de TI uh, em relação a Caxias, por exemplo. Né? Uh, e eu acho que é bem nessa pegada que tu, que tu comentou, né, Camilo? A gente vê que aqui tem, tem muita, muita agência, né? muita empresa de software pequena, se for ver. Né? não São poucas empresas de software grandes, mas tem algumas. Uh, mas a parte de marketing e a parte de inovação é muito forte, muito forte. Né? Isso, sim, tem que, tem que tirar o chapéu. Não digo tanto na parte de, de, de TI mais voltado para o lado de, de programação em si, né? Mas eu digo assim, a parte de, de, de marketing, resultado, tem muita gente, muita gente foda no, no setor, né? Sim, sim. E, cara, eu, eu acho que nesse, nesse sentido assim, de agência, eu acho que a gente, sim, a gente, não, a gente inclusive... Apesar de não ser o foco, a gente tem uma questão de tecnologia bastante legal. Aqui, né? O pessoal desenvolve bastante site, bastante sistema, e acaba acaba sendo um setor que emprega bastante gente aqui. Né? Então, eu acho que, que, sim, a gente pode ser considerado um lugar que tem um bom setor de serviços, de informação, de informática. Eu começar, acho, que, pra... acho que todos nós, né da, da, da nossa área, a maioria já passou por uma para uma agência por web ou para um escritório de, de, de software, de design em si, tem, tem, tem muita gente que passou por isso e inicia nisso, né? Até essa era uma das perguntas que eu queria, que eu queria fazer para a Thay, para ver em relação a como que isso funciona em outros estados, né? Sim, sim. Ou no próprio estado dela, na própria cidade dela, né? Como que é essa divisão? Que, como, vamos, vamos tentar fazer algumas perguntas nós, pra, até que, claro, claro. enquanto ela entra, e aí a gente vai dando a nossa opinião, e depois ela vem e complementa, provavelmente ela vai estar tá falando sobre temas similares, né, uh, eu acho que a gente nem chegou a se apresentar, mas o pessoal que, que, <risos> que, que acompanha. conhece, o acompanhou, que sabe que eu sou o Giovanni, natural de Bento Gonçalves, trabalho com programação, já faz um bom tempo, né, o... Camilo, vou deixar o Camilo se apresentar também. Então, Camilo, morador de Bento Gonçalves, natural de Triunfo, também estou aí ó, há algum tempo já nessa corrida com o Tech aí. E... aí. E aí? <risos> e aí? Bom, vamos pensar aqui. Como que Vou fazer a pergunta para eu vou fazer a pergunta para ti daí Bom, assim, a gente é... faz esse bate-volta, né? Como que tu definiria o que é uma comunidade? Então, a comunidade, na minha opinião, assim, é um grupo de pessoas que se reúnem para trocar experiências, trocar informação e se ajudar nos problemas em comum que as que as pessoas têm às vezes. Né? Eu acho que tem tem várias questões que envolvem a comunidade, existem vários problemas, inclusive que as comunidades uh, tratam às vezes ou ou tem algum tipo de foco. Mas eu acho que o importante da comunidade é a união das pessoas que têm um, algo em comum, que elas buscam essa proximidade uma com as outras para poder uh, crescer. Resolver problemas e também adquirir mais conhecimento, né? Eu acho que é meio nessa pegada, assim, de, de união, de, de conversa. Então, eu acho que é algo que é positivo, não só para o indivíduo ali, né? Quanto para todo mundo que participa, para as empresas que se envolvem, quanto... Porque a comunidade, ela tem esse quesito de que qualquer, qualquer um pode se envolver com ela, né? Então, eu acho que ela traz um benefício muito interessante para todo mundo que, que se envolve nesse, nesse projeto, digamos assim. Um benefício tanto pessoal como, como profissional, né? Não é só uma questão profissional, né? É, eu pelo menos assim, no, no Mitec, eu tenho percebido alguns movimentos bem interessantes, né? Como, por exemplo, teve várias pessoas que pelo menos conversaram para mim ali que conseguiram uma entrevista de emprego, ou que a empresa tinha algum problema, que alguém falou de uma solução que já conhecia então isso é algo que acaba sendo bom esse, esse envolvimento né uh, eu acho que todo mundo tem algum problema que já passou e que pode ajudar alguém e alguém que está passando por algo pode pedir ajuda hein? então eu acho que é algo bem interessante para todo mundo assim. é verdade eu, eu lembro que num dos, dos eventos que a gente fez eu acho que foi até não acho que foi, não sei se foi o último na verdade o último presencial que eu participei pelo menos mas que alguém veio me perguntar alguma coisa relacionada não sei se era robótica alguma coisa assim que eu te chamei alguma coisa ah, assim sim, sim, e sim, aí a gente outra pessoa né então acho que o a tem muito isso na comunidade também né de alguém tá querendo estudar alguma coisa querendo fazer alguma solução alguma coisa e uma pessoa conecta a outra e para chegar na solução que que, que essa pessoa está buscando né eu acho isso isso que é uma, uma das finalidades grandes também, né, da, da comunidade, justamente esse, esse networking, né? Eu acho que, que realmente, uh, inclusive, eu tenho colegas de faculdade que participaram de alguns, de alguns encontros ali, que eles falaram até da questão do direcionamento mesmo, assim, porque eles estão no primeiro semestre, e eles viram, assim, que, tipo, eles viram várias coisas que eles nunca tinham ouvido falar ali no meio conversando com pessoas, ou em palestras, e quanta coisa interessante tem, sabe? Que eu posso olhar, que eu posso estudar, que as pessoas estão usando no dia a dia, né? E isso é algo que eu, que eu acho muito, muito importante, esse trabalho de comunidade, essa participação da comunidade, essa criação de novas comunidades, né? Então... É, isso é massa. Eu lembro que na, na talk do Julio, hum, acho que foi lá na Brind, até, Uh, eu fui conversar com o pessoal na saída do evento perguntando né aí como é que foi o que vocês acharam o que, que tinha né e aí tinha um pessoal uh, pessoal estudante né que tá, tá iniciando na área aí e aí teve um deles que me falou bem assim cara eu vi um monte de coisa, não entendi nada assim, várias coisas que eu não entendi nada diz ele assim no termos que eu nunca tinha ouvido mas eu fiquei muito curioso diz ele tô indo para casa agora eu acho que eu vou começar a estudar esses negócios que ele falou porque ele falou, eu fiquei muito curioso com as coisas que ele colocou eu achei muito engraçado. É, isso é, isso é bem legal. Assim. E eu, inclusive, isso é uma coisa que me surpreendeu bastante, porque a galera mais, que está começando agora, que, tá, que é mais nova, está participando muito bastante, assim de, pelo menos aqui na comunidade. Né? E isso é muito interessante mesmo. Porque você uh, tem essa, esse envolvimento desde cedo das pessoas. né Logo que elas estão entrando aí no mercado de trabalho, logo que elas estão começando a estudar, elas já estão se envolvendo. Isso é muito interessante mesmo. É, eu, eu, grande parte, né, do, do, do pessoal que participou de um dos MITECs presenciais, né, algumas vezes foi o pessoal da Cadmax, né, o pessoal do, os alunos do, do professor Laércio, e eles eles foram bem, bem estudiosos, participaram, assim, com uma frequência bem grande sobre os eventos, né, perguntaram algumas coisas, estavam bem engajados, né, então, e isso é legal né não é sempre que a gente vê o pessoal mais jovem assim normalmente o pessoal esse, esse tipo de pessoal que participa é normalmente pessoal ou do ife ou de alguma instituição que já está estudando né e aí, quando vem de uma de uma outra escola né, é interessante a gente ver ver essa participação né está é, sendo algo bem bem legal assim inclusive pelo contato que eles estão tendo com, com pessoas de outros lugares né de outras outras universidades de outros meios né então, eu acho que, que é uma coisa que normalmente não ocorre, porque pelo menos eu vejo assim que aqui em Bento Gonçalves a gente tem duas, duas instituições que é uma na frente da outra, que é a FTECH, que tem o curso de ciência da computação, de engenharia da computação, de análise de desenvolvimento de sistemas, e o instituto que é onde eu estudo, que é na frente. E os alunos de um e de outro não tem muito pouco contato. assim. E esse negócio da comunidade também traz esse contato entre pessoas de diferentes cenários, assim, que é, que é bem interessante. É verdade. Eu, eu quero aproveitar aqui que eu vi uma pergunta aqui do, do, do Fer. Uh, somos, o, somos o Paulo de TI na Serra Gaúcha ou perdemos para Caxias? Não sei se a gente chegou a responder isso. Eu <risos> cheguei alto, mas a gente não chegou a responder isso. É, pois é, né? <risos> Até um pouco difícil falar isso, porque dois Bento Gonçalves querendo responder sobre Caxias é complicado. Né? <risos> pois é. Mas que. Cara, é que assim, hoje Caxias ela é um pouquinho maior que Bento. Acho, acho que ela tem. Tem, eu acho que uns 500 mil habitantes, talvez, não sei. É, eu acho um, que sim, acho que é por aí. E ela tem algumas empresas ali que também são um pouco de. São, são uh, referência tanto quanto Bento também tem. Então seria muito difícil fazer essa comparação, assim, na minha opinião. Porque. Tem que, tem que levar em conta que lá eles têm outras demandas, eles têm, têm uma situação um pouco diferente ali, né? É, é verdade. É muito diferente mesmo, né? Eu acho que são cidades completamente diferentes. Eu vejo que o Bento tem focado muito mais, não sei, em turismo, às vezes alguma coisa de, de inovação. E uh, já Caxias eu vejo que também faz a parte de inovação, mas tem muito tem muitos segmentos, mais segmentos eu diria que Bento, né? Bento a gente vê que tem aquela coisa mais vitivinícola, aquela coisa mais voltada para móveis e Caxias eu acho que tem uma, uma segmentação muito maior e eu diria que, eu não sei, minha opinião pelo menos, eu gosto mais de trabalhar em Caxias, tive experiências fantásticas em Caxias, mas no aspecto de justamente de comunidade, justamente de networking, de ter contatos com pessoas de, nacionalidade, de regiões diferentes. Porque em Bento, normalmente quando fala com uma pessoa, são, não tem tantas pessoas de fora, tem muita gente daqui. Né? Uh, tem algumas coisas, pessoas de fora? Tem. Mas várias pessoas são daqui mesmo, naturais daqui, moram aqui, trabalham aqui a vida inteira. Já em Caxias, eu acho que o menos o mais difícil de encontrar é um Caxias. Tem gente de farroupilha, né? esteio, tem cara tem gente de tudo que é lugar. E, e eu gosto dessa, dessa miscelânea esse esse... esse essa dif diferença cultural, né? Eu acho que isso é, é, é bacana, né? É bem produtivo, né? É, e eu acho que, que assim, se a gente fosse comparar, seria muito difícil, até porque, além dessa questão toda, tem a questão também que são setores diferentes que as, que as grandes empresas atuam, né? Bento é muito RP, a gente tem muito RP grande aqui, muito RP forte, e Caxias tem, às vezes, uh, tem agências muito grandes, aqui dentro também tem agências, uh, mas tem uh, software de construção, tem, tem, tem outros, outros questões assim, de TI envolvido. É verdade. O Rafa comentou para a gente falar um pouquinho sobre o GDG. Tu teve algum envolvimento, talvez, com o GDG? O que, que tu tem? Sim, sim. Eu tive um envolvimento com o GDG ali em 2018, em que eu ajudei a organizar a edição de 2018, acho que, com o Bento, que foi ali na Ux que, na verdade, como é que funcionou? Uh, o, o, o organizador aqui de Bento, ele estava tava organizando o evento, mas ele não tinha ninguém para ajudar ele. E aí ele criou o ingresso de ajudante, <risos> de help. Ah, e, é, pergunto, tu participou com esse ingresso, no caso? Com esse ingresso, no caso. <risos> eu, eu, eu olhei, assim, no, no caso, eu olhei, assim, tinha um ingresso normal e tinha um ingresso de helper. Eu pensei, bom, dá para ajudar e dá para ainda participar, né? Dá para assistir as palestras, participar ali. Então, eu me escrevi como helper. Cara, eu acho isso muito, muito genial. Acho muito legal. Aquele, eu estou tentando lembrar agora o nome do evento que acontece em Porto Alegre. Eu acho que é o DevConf. Né? Sim, sim, o Dedev. Eles, eles têm, eles, se eu não me engano, eles têm algumas iniciativas similares, assim eu já vi muita gente participar nesse tipo de evento uhum. uh, desse mesmo formato. A própria Campus Party faz isso também, faz tipo, uma chamada um tempo antes e a pessoa consegue participar como ajudante, como organizador, né, como tá o staff, né, e de quebra tá lá no evento. Né. Eu acho isso muito genial. É, e foi uma, uma experiência bem legal, assim, porque ali na, ajudando o pessoal e tal, eu, eu ainda tive um contato um pouquinho maior ainda com o palestrante, assim, às vezes quando estava organizando, quando estava ajudando alguma coisa, assim, e foi bem bacana, foi uma experiência bem legal. Acho que todo mundo que puder participar como helper é uma oportunidade bem legal. Quem que era o palestrante na... gente recorda? Foi o Felipe da Brasil GTS. Ah, show de bola. Ah, o Felipe é um, é um gênio, né? Tem muito conteúdo legal. Eu lembro da época que ele veio, eu tive também uma, uma, uma participação assim muito superficial, eu diria, da, da, do GDG, mas que, que, que mesmo sendo breve, assim já me proporcionou coisas bem legais. Né? Que eu, eu não lembro agora se foi, qual ano exato, acho que foi 2017, se eu não me engano, que eu tive contato com o Eduardo Torezan sobre o sobre GDG. Na verdade, eu acho que eu participei, se eu não me engano, participei de algum evento, alguma coisa assim, presencial, eu não me recordo onde foi, e conversei muito com o Eduardo, e na época a, a gente sabe aquela coisa quando a gente conversa com uma pessoa numa, num evento, a gente tem aquele aquele match de, de, de conhecimento ou de, de, de, de afinidade uhum. em si, né, e aí a gente acaba mantendo contato. E aí foi por causa do teu que eu acabei me envolvendo um pouco mais com o GDG e depois ajudei o Cristiano a fazer alguns eventos é, voltados, né, no GDG de Bento Gonçalves, e isso de quebra me deu a oportunidade de participar. Também não, me, não vou me recordar exatamente a data. Se foi janeiro agora de 2017 ou janeiro de 2018, mas eu participar desse desse evento aqui que foi o Google Community Summit que aconteceu lá em Belo Horizonte. E cara, uma experiência assim enriquecedora. E falando em comunidades, quando quando eu vi que o tema do do, do Meetech era a comunidade não tinha como eu usar outra camisa. A primeira coisa que eu me lembrei foi do Community Summit, porque ele é um evento completamente focado para a comunidade. Ele não é um evento assim de TI. né Você acha assim, ah, cara, eu vou lá, sei ah, lá. Sim, ver tecnologia, Flutter. É, eu vou lá ver Flutter. Não, não é. assim, tu chega lá e tu tem um baque do tipo assim, peraí, o que você está usando aqui? Não, a gente está aqui engajado para pensar em iniciativas, em, em, em analisar o ano do GDG, em pensar nas iniciativas do próximo ano, ver o que, que deu certo nos GDGs locais, em outros, em, em locais diferentes, né? cada um com um case em específico, para que os outros GdG consigam replicar e compartilhar conhecimento. Então, assim, uh, experiência assim, incrível e foi aí que eu conheci a Thais, né? conheci muita gente legal nesse evento, que eu, me, eu não vou me recordar de todos, teve muita gente que eu conheci lá, sei lá, Teve o Vitz, teve o Henrique, teve o Fernando, a, o, o Guilherme Serrano e a, e a Bianca também, teve, acho que é de São Paulo, teve, cara, muita gente legal assim, e, e, e é bem bacana justamente por isso, que o GDG tem, o GDG Cominti7 tem uma pessoa, de uma pessoa não, digamos um grupo de pessoas, né, de bota de dois a, a quatro, cinco pessoas de cada cidade e região específica. Então, assim, a, a diferença cultural e as sotaques é bem é bem marcante, assim, é muito legal de é, ouvir. e tem essa questão também da, da dos eventos de comunidade, às vezes, abordar questões que não são tão técnicas, né? Porque a questão da, da tecnologia, ela é importante. Mas, às vezes, a relação pessoal é tão pouco trabalhada dentro do, do ambiente, dentro dos lugares, assim, que eu acho que essa questão de de comunidade, de, de comunicação, de outras habilidades que não são tão técnicas assim, são extremamente importantes né, de ser trabalhado nas comunidades. Pelo menos na minha opinião, assim. eu acho que é algo que é muito, muito bom da comunidade para a pessoa que participa. Eu acho que que Flutter, por exemplo, a gente tem tutorial na internet, né? Tem. Agora, é. né, relação com pessoas é algo que tu tem que estar tá ali para, para ter, para eu. acho que é. A comunidade tem muito a ver com esse senso de de cidadania, é. né? Tem, tem, tem um pouco disso, né? Uh, um, deixa eu ver aqui uma outra pergunta que talvez a gente possa comentar. É, qual a importância das comunidades de tecnologia? Pois é, né? Que aí tem, que entra nessa questão da tecnologia em si, né? Uh, porque existem comunidades diversas diversos assuntos, pelo menos eu já participei de comunidades, por exemplo, de empreendedorismo, já participei de comunidades de muito assunto variado, RPG, acontece muito, <risos> muito encontro de RPG. Uh, e eu acho que na questão da tecnologia em si, a comunidade, pelo menos, assim, até pela minha experiência com o tem sido algo muito muito importante. Por exemplo, uh, quando eu fui trabalhar na EZoom, foi inclusive tu que me convidou para conhecer lá e tal, a gente se conheceu antes do Game Girls, que aconteceu aqui dentro. Né? Então, um evento de comunidade, a gente se conheceu, e quando apresentou uma empresa, uma vaga na empresa que você trabalhava e tal, tu chegou a comunicar comigo. Então, eu acho que ter esse contato com as pessoas dentro da tecnologia, inclusive, ajuda nesse meio profissional assim, nosso hoje. Por causa que as empresas têm muita demanda, as pessoas também acabam uh, conhecendo, tendo um networking mais uh, mais abrangente, assim, e isso acaba ajudando bastante na, no desenvolvimento pessoal. E também na, nas empresas a conseguir esses talentos e tudo mais. E aí envolve um, uma cereja no bolo que é a questão de desenvolvimento das hard skills mesmo. Que é conhecer ali Flutter ou Rust, que talvez a pessoa nunca ouviu falar. E aí ele tem uma introdução. E conhecer coisas que podem solucionar um problema para a gente e tudo mais. É. Eu acho que é por aí, né? Não é, eu concordo. Eu acho que a, que a importância da, da, das comunidades de tecnologia, elas, elas estão, estão bem justamente nesse meio, ah, esse mix de, de soft skill com hard skills, né? Porque, assim, a gente sabe que tem programadores fantásticos que têm uma carência muito grande, às vezes, em soft skill ou em comunicação por si só, né? E um evento, seja online, seja presencial... Ele, ele é uma barreira, às vezes, para pessoas que não, tem, assim, não são tão extrovertidas, né? Tem uma dificuldade de se relacionar. Eu, provavelmente, acredito que eu tenho uma dificuldade de me relacionar em eventos grandes. Ou eu, o próprio Comínio de Santos foi um belo exemplo. Quando eu fui assim, a gente fica, às vezes, em grupos menores. A gente não, não, não é uma pessoa que está, assim, no meio de todo mundo, às vezes, né? E, e eu acho que, que uh, os eventos de tecnologia têm muito isso eles conseguem te, te deixar mais confortável em relação a algumas soft skills, em algumas relações em, em, em coisas de comunicação em si. E, e isso que tu falou sobre networking é bem isso. Porque quando a gente começa, vou dar um exemplo, quando tu vai trabalhar com freelancer, por exemplo, ou, ou tu está procurando emprego, né, que é uma, uma outra situação, cada empresa que tu visita, né, ou cada pessoa que tu conhece, às vezes você já viu em algum evento, né? Às vezes já teve algum contato por e-mail, às vezes já teve contato com alguma coisa, né? Eu posso citar isso, por exemplo. Eu nunca vou esquecer da, da, da minha experiência em relação a como que eu conheci o Fernando Bandeira, que para mim foi muito engraçada, foi uma coisa assim completamente anormal e que eu inesperada na minha cabeça, né? Até contando para quem para quem pra algumas pessoas já já contei isso várias vezes, mas até contando para quem não não, não ouviu. Foi uma situação em que eu estava trabalhando como freelancer, atendendo algumas empresas da região, né, fazendo alguns trabalhos como web. E na época eu estava com uma dúvida, um problema no Laravel Framework, um problema de, de, de DB, um problema de database. E catando, procurando, assim, eu achei a issue que o pessoal estava comentando no Framework sobre, em relação a esse problema. E havia uma pessoa que tinha dado a solução. Né, ou que tinha sintetizado, não digo dado a solução, mas sintetizado o que todas as outras estavam comentando, explicando de uma maneira um pouco mais técnica como resolver essa situação e por que resolver ela de certa forma, ou como né, tomar a sua própria decisão dentro do seu projeto. E aí uma galera começou a dar like né e hearts, e curtindo aquilo lá. E na época eu também fui lá, eu sempre tenho essa... essa... Vou dizer assim, esse costume de, de, de participar ou de me envolver e agradecer quem ajuda em algum aspecto, né? E foi o, o caso aí. E eu acho que eu comentei alguma coisa, muito obrigado e tal. E não sei se foi no mesmo dia, o dia seguinte, uma semana, foi poucos dias depois, eu imagino. Uh, o Fernando me adicionou no Facebook e man, e eu fiquei tipo, quem é esse rapaz? Que eu não me, eu não me recordo, né? Eu sempre pergunto, e aí eu mandei me uma mensagem para ele perguntando. E ele me falou, não, eu sou o cara da Issue e tal, e tu veio lá na minha empresa, tipo, três dias atrás. Aí eu fiquei, pera, que isso não tá fazendo o menor sentido. E aí, na época, eu lembro que eu tinha, tava visitando a agência Get, estava trabalhando com eles em alguns, alguns projetos, né, com terceirizados, e o Fernando estava trabalhando lá dentro com o Laércio. <risos> né? E aí o Fernando estava contribuindo no lado viu? e a gente se, se conheceu por uma Issue no que legal, cara. Então, para mim, foi uma experiência, assim, e eu acho que tem muito a ver com isso de, de comunidade, né? Comunidade, issues, tudo. Tem, cara, tem, tem uma conexão total. É, e na verdade, a empresa que eu tô trabalhando agora foi uma coisa parecida também. Porque, o que, que aconteceu? Eu acompanhava muitas tags no Twitter, ele PHP, Laravel e tal. E aí, tinha uma dev que postou uma dúvida. Ela postou, tipo assim, bah, cara, tô com um problema aqui e tem tal erro. Aí, eu disse, ah, cara, tu, é só resolver... Só fazer isso aqui que tu resolve, ele ir para um tweet mesmo. E aí eu disse, bah, cara, a gente tá precisando de desenvolvedor larvo, se tu tiver interesse. Então. É, eu já tive um nigeriano me ajudando para resolver um problema também. Eu achei um projeto react, né? Então, cara, essas coisas assim são geniais, né? Sim, e. e... É muito legal que também essa questão do online aproxima pessoas, né? Então, tem um nigeriano que ajudando ali, eu ajudei a moça de fora também, então... Eu acho bem bacana, o próprio GitHub, ele, indexa pessoas de, várias, de vários lugares, naquele programa específico da issue. isso é muito muito legal mesmo. E nessa questão, assim, de comunidade online, que tem essa questão da globalização e tudo mais, e de comunidade local, qual que é a tua opinião, cara? Como é que é a pergunta? A questão da comunidade online e a comunidade local? A diferença? Ou... Isso, porque se tu pensar, são coisas um pouco que não não concorrem uma com a outra, né? na minha opinião, pelo menos. Porque quando tu está falando da comunidade online, tu está falando, às vezes, de algo sobre o contexto do problema, ou sobre o contexto da tecnologia que tu está trabalhando. Quando tu fala de comunidade local, tu está falando de um contexto específico da cidade, por exemplo. Então, tipo, eu penso assim: ó, a comunidade de, de desenvolvedores de Bento Gonçalves. Ela tem uma visão local sobre as coisas, né? Então. Tipo, eu acho que não são coisas assim que. Eu acho que são coisas que se complementam. Tu participar da comunidade local, tu participar das comunidades online. Eu não sei, é. assim. Eu concordo. Eu acho, que, eu acho que, que, que tem. Justamente. Na verdade, eu vejo a, o local, justamente isso. Ele é segmentado, né? Ele é um pouco mais nichado. E, e o online, ele quebra essa barreira, né? Em qualquer aspecto, no aspecto assim, cara, tu pode estar trabalhando num projeto e tem um indiano trabalhando contigo, isso vai acontecer. O que é muito mais difícil de ocorrer local, né? sem dúvida, né? principalmente porque, pelo menos na nossa região, né? a gente não tem tanta, tanta, tanta pessoa, tanto estrangeiro uh, que só fala, por exemplo, um outro idioma não fala português aqui na nossa região. Em outros locais eu imagino que isso seja um pouco mais distinto, né? Se a gente for falar, talvez, sei lá, dos Estados Unidos, Irlanda, qualquer outro lugar, óbvio, tu tem várias pessoas de outros países e isso acaba sendo um pouco diferente. O nosso país ele ainda é muito, muito nacionalista, né? tem muita coisa daqui, né? tem pouca gente de fora aqui, se for ver, não tem tanta gente ainda. Mas eu vejo justamente isso, como, como eu diria que, além de ser um complementar, né, um extensor, eu acho que que eu acho que é importante porque é difícil de tu... Como é que eu vou te explicar? assim Tem certas questões que, que nem sempre tu quer resolver ela online. Né? Uh, tem coisas que é muito legal tu estar presencial com a pessoa. Tipo, eu acho que presen... nada tira a riqueza de tu estar presencialmente com a pessoa. De, de... A questão do, do toque, a questão do, do, do, do afeto, de estar por perto, de cara, vem cá, senta aqui, vamos resolver junto, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que tu tem online, mas é, ela é diferente. Então, eu acho que o online ele tem muito mais importância no aspecto global, né? E ele te faz alcançar locais e, e conhecimentos muito mais longe, principalmente se domina o idioma inglês, porque daí tu tem um contato quase que internacional, né? Uh, mas a experiência de estar tá pessoal é, é muito diferente, principalmente para quem tem um pouco mais de dificuldade, por exemplo, sei lá, ler uma documentação, ou coisas assim, interpretação, para questões mais complexas, né? às vezes o pessoal ele ele te facilita a, a resolução desse problema. É, eu acho que é muito aquela comparação do Home Office com o trabalho presencial mesmo. Então, tem um livro muito bom sobre isso, que é do criador do Ruby on Rails, que é Remote Office... Uh, não, é remote, dois pontos Offices are not required Tem alguma tradução em português tá? Eu não conheço o título em português. Mas que ele fala justamente isso Que tem problemas que tu, tu, às vezes O trabalho remoto é excelente É ótimo não ter escritório Mas às vezes é interessante tu ter esse contato Pessoal com a pessoa pra, Por exemplo, numa entrevista Ou às vezes quando tem algum problema Que precisa um pouco mais dessa questão do contato próximo das pessoas E... E são coisas que tem uma pegada um pouco diferente, assim, né? e para ele o ideal seria eu misturar um pouco assim, do contato pessoal com, com online. Eu acho que é, que é por aí ó, o caminho da, que as, das comunidades também, assim. Participar de comunidade online, participar de comunidade local, só enriquece o, o leque de coisas que. experiências ali na comunidade, tudo mais. E será que essa questão da pandemia vai. Tipo, obviamente ela mudou muito, né? Já essa. Talvez esse preconceito que muitas empresas tinham sobre o home office. Eu acho que é muito interessante ouvir uh, o relato de cada pessoal. Tem gente que perdeu o emprego, tem gente que ganhou emprego, né? Uh, tem empresas que se remodelaram, tem empresas que, que saíram completamente do escritório físico. É, então... Eu acho que o legal disso é que não atingiu só a tecnologia. Né? Por exemplo, a minha namorada trabalha numa indústria de produção de móveis. E eles já anunciaram que mesmo depois da pandemia, a parte administrativa vai continuar remota. O, Cara, isso vai ser genial. sim Porque eles acabaram vendo que é algo que para eles é, é até produtivo, né? Ter, ter essa questão do remoto. Então, eu acho muito interessante que a, apesar da pandemia ter esse lado ruim, uh, essa questão de já ter feito todo mundo trabalhar em casa acabou mostrando para algumas pessoas mais sobre o trabalho remoto e vendo que tem vantagens, é, a pandemia é péssima, né, tipo, é, eu... isso é indiscutível, né, isso é indiscutível, a gente sabe que é terrível e a gente sabe que a gente tá passando um momento assim, difícil, economia, tudo, pessoal, tudo, é, vi que, eu vi estatísticas do tipo 70% da população procurar auxílio psicológico, isso é uma, uma, uma afirmação assim que me deixa bem assustado, porque, cara, é, que... é bem compreensível também, mas... É que essa questão do isolamento, ela tem um peso psicológico muito grande, né? Sim a gente é uma, a gente como, pessoa, como ser humano, assim, a gente tem essa questão de, da necessidade, da, da comunicação, do da vida em, em, em comunidade, assim mesmo, sabe? E eu acho que o isolamento é algo que pesa muito para qualquer pessoa. Eu eu acompanho bastante canal do YouTube e tudo, e tem um canal de um psicólogo, o Júlio Lobo, que ele, inclusive, tem vídeo sobre isso. que Tu não consegue, tipo, porque ele também trabalha essa questão de trilhas, de, de aventura na natureza, e ele fala muito sobre a questão do pessoal achar que vai viver sozinho no mato, sabe? Não tem como. É, tipo, só... é e essas coisas são, são muito loucas, né? Eu, eu, eu, eu tenho uma coisa que, que sempre, eu acho que na minha vida eu sempre, sempre pensei muito, e sempre já tipo, notei esse padrão várias vezes, repetidas, repetidas vezes, que eu sei que é um negócio ruim, mas enfim, uh, tem certas coisas, e eu digo isso em relação ao trabalho remoto e ao home office, né? esse preconceito que tinha antes, pelo menos, da pandemia, tem certas coisas que o ser humano, às vezes, só aprende. O ser humano, que eu digo assim, a grande massa, a, a, a maioria das pessoas, quando a gente está falando de números, 50%, 60%, 70% das pessoas, uh, só começa a perceber quando são forçadas. Né? Por exemplo, a gente pode falar que, barra home office é legal. Se a gente estivesse falando isso, sei lá, um ano atrás, cara, 10%, 15%, 20%, 30% das pessoas iriam... Uh, tá, assim, apoiando, dizendo assim, não, é verdade, é legal. E aí, quando tu, tu chega numa situação extrema, onde tu força que isso ocorre, porque parece uma grande dinâmica global, na verdade, né? Parece uma grande dinâmica. Mas esse esse negócio de forçar isso faz com que tu tenha que se adaptar, né? E, e eu acho que é, é é uma coisa, assim, que muda, muda quebra barreiras, né? É, e até o Jax comentou ali da questão do Blender, né? que tem essa questão dos projetos open source, em geral, de que a comunidade se junta para criar esse projeto, né, esse projeto em comunidade e tudo mais, e que graças ao trabalho, esse trabalho em conjunto das pessoas, que que a gente tem excelentes ferramentas gratuitas, como o caso do Blender ou do Incape, e eu acho que a comunidade open source talvez seja uma, a forma mais antiga de comunidade de tecnologia assim, de sucesso, no meu opinião. Porque, pelo menos, as primeiras comunidades que eu conheci foram as de open source, não sei como é que foi a sua primeira experiência assim com comunidades. É, eu, eu acredito que, eu acho que eu tive uma experiência similar, na verdade, tem um pouco a questão, eu comecei a participar muito de evento físico, e a partir do que eu ouvia ali, eu notava que tinha uma extensão online, ou que tinha uh, outras, outras formas de se conectar com o mundo, e conforme tu vai pesquisando, vendo coisas, tu vê que tem todo um universo de comunidade online em relação toda nichada, toda específica e que é muito abrangente. né? Então, eu diria que eu tive uma experiência assim, similar. Porque na época que eu comecei, por exemplo, a trabalhar com programação, né? Uh, na época se falava sobre web standards, que ah. era uma coisa assim... Que, que, cara, nós construímos sites em tabelas e de repente alguém chegou no Brasil falando de um negócio que viu fora que no caso acho que era o Diego Ace do, do, do Tabless, e o Elcio que eu até hoje lembro da, da Visi e começaram a falar sobre o conceito que eles vinham lá fora e mostrar o porquê que aquilo era legal e aí conforme tu vai pesquisando isso online em inglês e começa a ver conteúdo técnico sobre isso tu vê que cara faz sentido isso é legal isso vai me dar mais produtividade isso vai me dar uma, um resultado melhor né? e cara é só somente uma comunidade vai te dar isso não né? tem é, não demora muito mais para chegar chegar a ti esse tipo de conhecimento físico né sim sim inclusive o GdG se não me engano ele tem uma questão de trazer trazer coisas de fora né eu não sei eu não conheço tão tão a fundo assim como é que funciona se não me o, engano, GD... eu o GdG tem... o GdG ele tem uma porque assim o GdG ele tem o aspecto que ele é muito focado claro nas ferramentas Google né é... É Google Developer Group, então, nos próprios termos do GDG, existem termos específicos para que é uma comunidade de, de, de profissionais que tem alguma conexão sobre alguma ferramenta, ou alguns vão debater ou tem em foco alguma ferramenta Google também. Né? Não é exclusiva, mas ela, ela tem a, a, a sua missão de estar tá envolvendo o, o trabalho da empresa junto, né? da, ou dessas ferramentas, que muitas vezes são gratuitas, né? e te ajudam a fazer certas coisas, mas não e aí o que ocorre é justamente isso por exemplo, quando eles lançam alguma alguma ferramenta muito grande, né? O próprio TensorFlow, por exemplo, na época que o TensorFlow veio, o pessoal do GDG acaba sabendo do TensorFlow quase um ano antes da comunidade em si às vezes saber, né? Porque o Google começa a divulgar entre os GDGs que está preparando tal ferramenta, aqui estão os materiais e ele vai começar ele vai preparando o terreno para que aquilo aconteça, né? E aí ele dá essas ferramentas para que os GDGs uh, façam isso alavancar, né? Ah, legal, cara. É, uh, na verdade, inclusive, vai ser é uma coisa interessante, né? Que as grandes empresas, a Microsoft, a Google, elas fomentam bastante a questão de, de eventos, de comunidade. Por exemplo, a Microsoft, inclusive, tem mais de um evento que eles organizam, né? Isso tem aquele Ignite, que se eu não me engano aqui no Brasil acontece só em São Paulo, não tenho certeza. Eles têm o SQL Saturday, que acontece em Caxias, inclusive. Então, eles têm vários eventos da comunidade, assim, que eles fomentam essa questão da... Tem essa questão da divulgação da empresa, que eles também têm essa questão da... Digamos, de, de ter um foco, um certo foco na, nas tecnologias deles. Mas... que faz sentido né, também, Galo, né? Não, não é uma coisa assim, simplesmente por jabá em si. Né? Não, faz sentido. A empresa está apoiando isso e, e, e faz sentido ela estar aí. E é, é interessante que até mesmo essas empresas assim eles tentam fomentar essa questão da comunidade, né? Eles têm desenvolvimento e dá para notar que cada vez mais as empresas estão percebendo esse valor. Né? Eu não Verdade. sei, se, é, eu não sei se tu, como é que tu vê essa questão assim desenvolvimento das empresas na comunidade. É, eu acho que a nível global a nível nacional a maioria das empresas já entendeu isso, né? Sim. A sim. Própria... O curso da Thaís é um, é um exemplo de empresa também focada, muito focada nisso. Né? Uh, esse nível já entendeu isso. Eu acho que ainda falta empresas locais, às vezes, entenderem um pouquinho dessa importância. Né? Entender que o, o compartilhar, né? o estar conectado com o seu concorrente ou vice-versa, uh, também é benéfico. Eu vi ontem uma notícia muito engraçada, do tipo, assim, CEO da Xiaomi foi pego usando iPhone. Ah, né? sim, eu também. Bem então, foi muito engraçado, porque o cara simplesmente respondeu um tweet, e respondeu um tweet de um iPhone, e no aspecto foi que, acho que ele respondeu depois para a pessoa que, que foi querer criticar isso, ou encher o saco com isso, ele respondeu no aspecto assim, não, qualquer pessoa que não usa o produto do seu concorrente está tá sendo idiota, né tá sendo tava ficando para trás, então... É, é, eu acho que tem muito isso também, né? não, não só na questão do compartilhar, né? mas estar uh, mas tá se envolvendo com, com o seu concorrente também, porque isso dá uma, além de, de poder te dar uma, uma, uma vantagem competitiva ou de fazer pensar fora da caixa, né? também vai te ajudar a entrar em contato para resolver problemas comuns. Uh, próprias, as próprias especificações que tem, o um exemplo das especificações de streaming, que a gente já falou em outros momentos, tem muito a ver com isso, né? É um problema em comum entre todos, que todos conversam e definem, não, vamos adotar um padrão, porque todo mundo precisa resolver esse problema, certo? Eu acho é, que isso é. tem a ver com a comunidade, né? Isso, isso, e eu acho que, que pelo menos para mim, esses, esses eventos com branding, assim, Microsoft, Google, tem sido muito bom para conhecer essas tecnologias grandes e maravilhosas que eles fazem. Tipo, no caso da Microsoft, eu conheci lá o... Uh, AI e ML, que eles criaram ali para a tecnologia de inteligência artificial, que é bem bacana ali, e o próprio TensorFlow também, eu conheci, se não me engano, eu conheci ele em, em evento da Google, né? Então, eu acho que, que é bem interessante, assim, porque são, são ferramentas muito úteis e que talvez eu demorasse muito mais tempo para conhecer e começar e entender como é que funciona do que nesses ah, eventos, assim. É, a gente vê que, que essa migração de, de produtos e serviços, enfim, em soluções de tecnologia, essa migração para o cloud, tem uma, uma vantagem enorme, né? Ela tem a questão do custo e tal, mas o tempo que, que, que uma empresa demora para implementar uma solução uh, utilizando um serviço, que já, um serviço cloud que já resolve esse problema, né? Não só o tempo, né? Mas o tempo, a estrutura, a qualidade, enfim, de inúmeras coisas, né? Uh, é muito diferente, né? Não tem como tu, tipo, tu demoraria muito mais, seria muito mais trabalhoso para uma empresa resolver uma questão dessa uh, a nível de usar um serviço desses ou não, né? É, cara. E... E nessa questão, então, da pandemia agora, eu acho que essa questão da comunidade também ela entra na questão de da pandemia em si, do problema, Então, eu acho que as comunidades online são um lugar interessante para às vezes o pessoal expor algum problema que eles estão tendo durante esse período, ou conversar sobre soluções que as empresas estão adotando, e, e ter essa troca de informação que é bastante importante para superar um momento de crise como esse, cara. Eu não sei, uh, qual que é, como tu vê assim, essa questão de comunidade agora numa situação extrema como a pandemia? Cara, eu acho que só ganha mais importância, né? A sensação que eu tenho é essa, que só se torna mais importante, que é imprescindível e, e, e que faz com que as pessoas se conectem mais em relação a isso. Eu acho que a barreira que a gente tem ainda é a comunidade local, né? E está experimentando isso. Eu imagino que, eu tenho a sensação de que a comunidade local talvez se transforme mais após a pandemia, porque justamente por essa ter esse, esse envolvimento forçado com, com, com, as, com a tecnologia ou com a comunicação online, né? Eu acho que isso vai ser muito produtivo, porque uh, antes o pessoal, às vezes, para resolver um problema, o cara te ligava, hoje o pessoal te diz não fazer uma call, né? Então, tem umas coisas assim que isso, cara, de N a gente não tá falando de TI aí, né? E eu acho que, nesse aspecto, vai ser... É, é reformulador, assim. Vai, vai ser uma mudança drástica mesmo. É, eu acho que, por exemplo... Uh, muitas comunidades que hoje estão migrando para o online, a própria questão da aplicação de BidicaX, eu acho que tá, é que nem as empresas, cara. No momento que tu tem ali a, a questão do feedback de como organizar um evento online, e, e, entender como é que isso funciona e os resultados que tu teve com isso, eu acho que uh, abre caminho para no futuro ter essa questão do, dos dois das duas coisas, né? No Mitec, por exemplo, eu percebo isso. Porque a, gente, é. acaba, a gente acaba percebendo que, que o online traz algumas vantagens, como, por exemplo, ter convidados como a Thaisa, que, que não, não são da comunidade local. E que tem Verdade. muita coisa para agregar e contribuir, então, eu é acho... Boa. Ontem eu passei, bati o olho, passei num vídeo do, do Shark Tank Brasil. Uh, ele estava falando sobre uma empresa, eu não vou me recordar o nome agora da empresa, desculpa, se alguém lembrar depois, pode comentar. Era uh, uma, uma pizzaria uh, com produtos orgânicos, produtos uh, que não tem nenhum mal à saúde, enfim, uma pizzaria saudável, aonde eles foram no Shark Tank buscar investimento. E aí, quando eles estavam comentando sobre o faturamento, sobre porcentagem e outras coisas, uma das estatísticas muito interessantes que eles falaram, é, eles vieram, eles foram no Shark Tank procurando investimento, acho que de 750 mil reais, para abrir lojas físicas, entre aspas. Né? E aí, na, numa das perguntas do, do, do, dos, dos sharks ali, né, era qual que era a divisão de, de, de porcentagem deles nos canais de vendas, e o, o canal de venda deles de de de, de tele entrega de, enfim né o canal de venda deles remoto entre aspas né era 87% da empresa de um faturamento de sei lá, de um milhão e meio e aí foi aquela coisa assim o Sharks, tipo peraí, aí meu amigo você tá procurando <risos> 750 mil reais para abrir loja física e 87% da, do teu canal de venda é é online, é online né é o digo é o, é o remoto né então por que, que você quer abrir loja física sabe <risos> Cara, foi, eu acho muito interessante, porque tem, tem muito a ver com isso, né? Com o que a gente estava tá falando. Né? É, e tem toda essa questão aí, tipo, o online ele proporcionou crescimento de diversos. Inclusive tem, tem várias empresas como as Zappos que ela não tem estoque, né? A pessoa compra online, eles vão lá, fabricam e daí mandam. Então, eu acho que ela proporciona coisas que a gente não, não esperava conhecer, assim. É verdade. Então, a dobra, né, um exemplo disso, né, as carteiras a dobra ali é um exemplo, né, eles não têm também, estoque. até onde eu sei, também eles não têm estoque, né, eles trabalham só on-demand, né? Isso. E... Porque é muito mais sustentável também. Eu acho que também vai ter a questão do envolvimento da Covid com o retorno, assim, então eu acho que, por exemplo, quando a gente organizar um próximo ITEC presencial, a gente vai ter que ter certos cuidados que a gente não tinha antes, com certeza. Uh... Ah, é então... Eu acho que esse impacto da Covid não é só na questão do, de como a gente vai organizar as coisas para frente, se vai ser online, se vai ser presencial, mas também na forma como a gente organiza, na forma como os eventos eram e como vão ser daqui para frente. Eu acho que vai ser uma mudança... Exatamente. Eu quero só comentar o que o Rafa comentou que eu achei legal. Eu falei, o Microsoft é um exemplo legal. Eu antigamente tinha preconceito com a ferramenta CMS, mas eles fizeram um esforço tão grande em prol da comunidade que eu comecei a ver com outros olhos. Né? E até o Fernando concordou com isso também. Eu acho que o Microsoft realmente foi um exemplo mesmo para a comunidade. Tem sido né, um exemplo para a comunidade. Eu acho que o Camilo caiu. <risos> Deixa eu ver se, se eu continuo aqui ou se eu encerro aqui a transmissão. E deixaram sozinho. Voltou, Camilo. Caiu a conexão estável. <risos> Desculpa. A gente... Caiu aqui. Vamos lá. A gente uh... mais, vamos responder mais alguma pergunta ali, talvez, do, do Fernando, de repente. ver mais alguma das perguntas que a gente tem aí. E a gente vai ter que pedir desculpas e, e encerrar a, a call, porque o, o, o stream, já que a gente não conseguiu... Uh, fazer algumas perguntas que a gente queria, talvez se a gente teve algum problema, e a gente vai remarcar isso, ver se a gente consegue fazer em outro momento, eu acho, né? Isso, com certeza, a gente vai, vai tentar fazer de novo, a gente vai organizar um uns... Comunidades Parte 2, é. acho, mas, acho que vai ser interessante, sim. Uh, eu acho que a Thaisa tem muito a acrescentar também, quando a gente conversar um pouco com ela, eu acho que a gente também pode trazer mais pessoas para a conversa, eu acho que é, que é um, um assunto que, que a gente pode explorar mais também. Verdade. Uh, o Fernando ele comentou ali como que, como que a gente enxerga a mentalidade das empresas da Serra com as comunidades. Acho que a gente meio que já respondeu isso, né? Não sei se a gente... É, mas eu também queria acrescentar a questão de que me surpreendeu muito quando a gente começou, porque eu achei que seria muito difícil essa conversa com elas, sinceramente. assim, Porque eu já trabalhei em comunidades de outras cidades, e às vezes a conversa era meio assim... Uh, ah, cara, eu te ajudo, mas o que, é que eu ganho? Ou eu te ajudo, mas talvez não agora, sabe? Pois é, essa, essa abertura mesmo das empresas foi uma coisa que surpreendeu um pouco, né? A gente imaginava que ia ter uma barreira maior, tanto que a gente pensou em estratégias de como chegar, de mostrar que realmente tem benefício, né? Isso, e, foi... e, e a gente aqui em Bento foi uma coisa sensacional, que a gente chegou nas empresas e disse, ó a gente tem as propostas, falam, então, tamo junto. <risos> e falaram que estamos juntos. E foi uma coisa bem, bem surpreendente, assim. Sem pensar duas vezes, né? Então, eu acho que é, que a comunidade, que as empresas locais, elas têm sido um grande parceiro do Mitec e eu acho que eu fico muito feliz com essa questão da comunidade na Serra. Cara. Eu acho que eu fico muito feliz com dessa mentalidade aberta que a Serra está tendo com essa questão. Eu acho que tem duas duas duas perguntinhas rápidas que dá para a gente responder, claro. que eu acho legal. Uh, como, como que eu posso contribuir para a comunidade se eu preciso saber programar muito bem para isso? Né? Claro. Eu acho que essa é uma pergunta interessante. É... Eu acho que, principalmente, quem está começando, quem está aprendendo, é uma pessoa muito importante na comunidade, por causa que tem várias pessoas começando e aprendendo. Então, eu acho muito bom que, que tenham pessoas de todos os níveis, inclusive pessoas que nem programam. Porque, por exemplo, se eu não me engano, tem a lendária, um encontro da Rede Neural, que é uma comunidade de Caxias, que foi um cara que não sabia programar, mas ele ia falar sobre a brincadeira. <risos> E o pessoal fala até hoje que foi uma palestra muito interessante, assim, porque ele relacionou a brincadeado com segurança e ele ensinou o pessoal a brincadeado, levou uns cadeados para pessoas e o pessoal adorou e aprendeu um monte com palestra. Pessoal. E eu acho que tanto para quem está começando, ter esse contato com outras pessoas que estão começando ou ter, então, tipo, ter todos os níveis ali ou às vezes pessoas que têm outra visão sobre as coisas, que não são necessariamente programadores, eu acho que é essencial dentro de qualquer comunidade. Assim, não sei como é, que é a tua opinião sobre isso. Eu acho que vai muito por aí. Eu me lembrei, quando tu comentou, eu me lembrei desse, desse projeto aqui, eu até mandei um chat ali, de repente, se tu recebe, que é o allcontributors.org, né? que é um, um projeto, entre aspas, que a gente começa a ver em algumas em alguns repositórios, né? um exemplo, acho que tem num, de Go, tem no Formic, do, do, do React, que é, foi a forma que o pessoal encontrou de dar crédito para pessoas da comunidade, que tem contribuição em algum projeto, uma contribuição valiosa, e que nem sempre é uma contribuição uh, de código em si, né? Às vezes é uma contribuição como tester, às vezes é uma contribuição como tradutor. tradutor é, que é bem importante. É, que é super importante, né? E, e eu achei legal que o pessoal criou um projeto específico para documentar isso, ou para ter uma forma de dar crédito para essas pessoas também. É, inclusive, a própria comunidade, ela sempre, open source, sim, que ela tem um pouco mais de tempo, ela tem essa questão também de sempre estar buscando designers para fazer os ícones, fazer, fazer as telas, o design de experiência, Está procurando pessoas dispostas a traduzir, a corrigir texto, a criar documentação, fazer especificação, até, até manejar a própria comunidade, às vezes, é, um, é vista como contribuição. É verdade, é verdade. O próprio, o próprio fato de estar da, gerenciando uma comunidade tem sim uma, uma, uma dificuldade de tempo ou de, de, de, de raciocínio, às vezes, que, que, que é difícil, né? De tomada de decisões, na verdade, né? É como Isso. se fosse um moderador de, uma, de um negócio, né? Tem, tem essa, essa barreira também. Uma outra pergunta que eu acho que seria legal a gente comentar rapidão e a gente depois encerra, uh, que é uma coisa que eu muitas vezes me faço essa pergunta e aí eu gostaria de ver contigo também, para ver qual é a tua opinião sobre isso, né? Uh, sabendo assim que, que como programador, né, como desenvolvedor, como da área de TI, já nos exige bastante tempo, energia uh, fazendo o que, qualquer tarefa, qualquer trabalho em si para a nossa empresa, fazendo freela ou estudando novas tecnologias, como que a gente equilibra a nossa contribuição com a comunidade local, né? Uh, seja ou local ou seja online, em relação às tecnologias, com o nosso dia a dia profissional. E, cara, é uma tarefa bem difícil, às vezes parece fácil, mas não é tão fácil assim. Eu, pelo menos, assim, eu tento sempre ter um planejamento sobre quando eu vou fazer as coisas, sabe? Porque é muito fácil, às vezes, estudar, ou tu ou se dedicar demais a uma coisa e deixar uma ou outra um pouco de lado. Ou, às vezes, acabar misturando muito as coisas e acabar vendo uma bagunça da rotina. Então, eu tento sempre gerenciar, assim, pensar no início da semana assim. Tá, eu tenho que organizar um Mitec, certo? Então, eu vou precisar fazer isso, isso e isso. E eu tenho o meu trabalho que vai exigir diversas tarefas ali. E eu tenho também a faculdade, por exemplo, que eu estou fazendo agora. Então, eu sei que de noite eu vou estar na faculdade, então eu não vou ter tempo para isso. Então, eu tento ver quais são, os tempos, quais são os momentos livres ali que eu tenho e tento encaixar essas tarefas no Mitec ao longo da semana. Sabe? Tento quebrar em pequenas tarefas e tentar organizar isso durante o final. Achei que a gente poderia concluir que isso a grande chave para isso seria o planejamento. O planejamento, com certeza. Porque às vezes parece algo que é muito simples. assim, que tu, Sei lá, tem que conversar com tal pessoa e tem que organizar, sei lá, um contato com um patrocinador. Só que se tu não tem um planejamento de como tu vai fazer isso, às vezes tu acaba esquecendo ou tu acaba... Uh, Misturando, e tu tem uma tarefa na semana, às vezes que tu esqueceu o que tu tem que fazer e vai bater em cima daquele horário que tu marcou, alguma coisa assim, então acho que o planejamento é essencial para ter esse equilíbrio, entendeu? E também entender os limites, né? Tu, tu também não, não tem como abraçar o mundo inteiro para resolver. É, é, é, Essa questão de limites eu acho que é, que é fundamental, né? É bem, é bem perceptível. Eu, por exemplo, eu tento abraçar muita coisa, às vezes. Eu tento estar tá conectado com muitas coisas e eu vejo que eu não consigo despender a grande parte do tempo que eu gostaria para certas coisas que eu acho muito importante. Exemplo, tem nichos tem e coisas, por exemplo, que eu, que eu tenho ali marcado no meu GitHub de um, de um projeto simples ou alguma coisa que daria para resolver mas que eu não consigo tirar um tempo para resolver aquilo, porque normalmente eu dou muito mais ênfase ou mais tempo da minha vida, uh, ou para o meu lazer, ou para o meu trabalho, né? Então eu acho, eu acho que quando uma empresa consegue, às vezes, te dar um pouco dessa, às vezes, liberdade para te contribuir também, ou envolver algum projeto de contribuição, isso te ajuda a estar tá equilibrado nisso também, né? Para que é. a gente, todo mundo tem 24 horas, né? E eu acho que tem aquela questão também, assim, de lembrar do que é mais importante na comunidade, que é a colaboração. Então, tipo assim, né, ah, eu, eu tô muito cheio essa semana, eu tenho muita coisa pra fazer. Pessoal, quem é que pode fazer essa tarefa aqui? Né? Tipo, a comunidade são pessoas, são várias pessoas. E às vezes, se tu precisa de ajuda, a primeira coisa que tem que fazer é pedir ajuda, sabe? Tipo, ah, eu, eu tenho muita coisa pra fazer, eu peguei essa tarefa aqui, e talvez eu não, não consiga, sabe? Tipo, porque apareceu sei lá, essa semana eu tinha uma reunião que eu não esperava e o pessoal marcou. Então, quem é que pode me ajudar ou que pode fazer isso aí? Então, acho que é, que é lembrar essas questões, A chave de ouro daí ali seria a comunicação, né? Isso, a comunicação. A gente... A gente fala, fala, resolve, né? Isso, em resumo, organização, comunicação, uh, tudo isso aí ajuda a ter uma, um equilíbrio entre a vida de programador e, e com, administrador, ou comunidade, ou qualquer outra. Eu acho que por hora a gente encerra esse stream, já que então, a gente já respondeu é. algumas das perguntas, que a gente gostaria de ter ou outras perguntas, de repente, que a gente iria fazer em outro momento. E a gente repensa se a gente consegue fazer em algum outro momento um, um Mitec daí, uh, parte 2, aí, comunidade, e aí com a participação de algumas outras pessoas, provavelmente. Isso aí. Então, muito obrigado, um bom fim de semana a todos. Né? O stream, vai acredito que vai ficar gravado, então. Uh, é por aí, cara. Eu acho que foi bem bacana. Eu acho que vai ter muito, muita coisa para conversar na parte 2 ainda. Verdade. Um dos comentários também do, do Rafa: Racktoberfest do GitHub é muito legal. Eu tive um software traduzido para 15 línguas por causa disso. É um exemplo de que uma comunidade é capaz. Né? Pensa quanto tempo um gestor ali, ou quanto dinheiro um gestor não gasta para conseguir traduzir para 15 idiomas o seu software. E também o quanto é importante para, sei lá, alguém que pega esse software traduzido em outro país, né? Então, tipo, é uma coisa que, que acaba sendo importante para todo mundo, né? Acaba tendo uma contribuição muito bacana. Verdade. Então, agradecemos a todos que, que participaram. E <risos> vai ficar aí, disponível, para quem quiser. Qualquer coisa, se vocês precisarem, entre em contato com a gente. Uh, comentem no, no vídeo, a gente prova provavelmente vai responder. A gente vai estar sempre, tá sempre conectado ao canal. A gente vai deixar alguns links ali embaixo também da comunidade no Facebook, eu acho, e também do, dos contatos com, com o pessoal do Mitec aí, caso alguém queira enviar é. algum assunto, alguma coisa, ou talvez vim conversar com a gente. É, a gente pode pegar, eu podia até pegar alguns links, algumas coisas que a gente falou aqui, para não ficar tão superficial, a gente pode pegar e linkar ali para o pessoal acompanhar também. Sim, sim. Feito, então? Feito, então. Obrigadão, pessoal. Valeu, um bom final de semana a todos. Uh, Fiquei em casa, usem máscara, a gente está sem máscara, porque a Eu gente está em, tá em casa. Não exatamente em casa, mas enfim, <risos> não estou em nenhum local perigoso né, agora. E, mas usem máscara, fiquem em casa e ajudem a gente a enfrentar essa pandemia, porque quanto mais pessoas ajudarem, mais rápido tudo isso termina ou ameniza e a gente consegue voltar um pouquinho à normalidade. Obrigado. Então, Valeu, Camila. Um abração. Até mais. Obrigado.